Que conteúdo linguístico de interesse nós encontramos no sétimo episódio de Os Anéis de Poder, penúltimo da temporada? <música> Michael e Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages.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 Dando continuidade ao que temos feito nas últimas semanas, analisaremos trechos de O Olho, o sétimo episódio da série do Prime Video Os Anéis de Poder, penúltimo dessa primeira temporada, em que ouvimos ouvimos alguma menção às línguas criadas pelo Tolkien. Se ainda não assistiram, recomendo que vejam o CT Languages números 6, 7, 8, 9 e 10, dedicados aos seis primeiros episódios, além da live que o César Sérgio e o Pega Santos analisaram o sétimo episódio em detalhes. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Vamos ao episódio! Esse episódio tem apenas duas cenas em que há falas em élfico, mas apesar disso podemos obter insights bem interessantes desses trechos. Na primeira cena, mais uma vez vemos o estranho fazendo um encantamento de maneira tão absurda, mas intensa, que novamente assusta bastante os pés peludos. Para o espectador genérico que não assiste o Tolkien Talk, pode até parecer que o que ele fala é algo sinistro, sombrio. Mas, à semelhança do que vimos no episódio passado, o conteúdo de fato do que ele fala nos mostra que as intenções e a essência desse personagem é benevolente e bondosa. Dessa vez, nós vemos parte do que ele diz nas legendas, mas não tudo. E, claro, nada é traduzido. Mas é para isso que estamos aqui, não é mesmo? É importante ressaltar que eles cometem alguns errinhos às vezes nas legendas ou usam grafias não padronizadas para o élfico. Aqui eu preferirei usar a ortografia do Quenya que Tolkien preferia, como C em vez de K, por exemplo. As expressões que o estranho usa ao tentar reviver a árvore queimada estão todas em Quenya, A exceção de uma bem interessante, todas aparecem na legenda. São elas. A Keuta. A Enviniata. Invinhata. Lótena, lótena. Tule coiviena. Envinhata. A cuita, a cuita, a cuita. Ah! Essa partícula que aparece bastante é, como já vimos em outras vezes, algo que marca o modo imperativo dos verbos. O que aparece em seguida são vários verbos, a maioria dos quais com sentidos bem semelhantes sempre no tempo verbal, auristo ou presente, como a sintaxe do imperativo demanda. Keuta é o verbo renovar, refrescar. A keuta renove. Envinheta, como já vimos, é também renovar, da raiz vinha, novo, e o prefixo en, de repetição. E também tem o sentido de curar. A envinheta é cure. Lote, por sua vez, é um substantivo, flor. E na é o verbo ser também no imperativo. Não é bem claro o que queriam dizer com essa expressão, literalmente, seja flor ou haja flor. Mas podemos interpretar talvez como floresça. Em seguida, temos uma frase que não aparece na legenda. Tule é o verbo vir, retornar. Coevier, como vimos num vídeo passado, é vida. Com esse sufixo na, no caso alativo, temos a direção de um movimento. Literal ou figurado. viena é assim: torne a vida. Por fim, cuita é o verbo despertar, cuja raiz já mencionamos em cuivienen, água do despertar, local onde primeiro surgiram os elfos. A cuita é desperte. A segunda e última cena com conteúdo linguístico é bem simples mas traz uma oportunidade interessante para conhecermos um pouco mais do modo como Tolkien não só criava seus idiomas, mas também como os revisava, debatia, modificava ao longo das décadas. Na despedida entre Elrond e Durin, há um momento emocionante que debatem o significado da expressão em Quenya, na marie, comumente traduzida como adeus. Como dito no episódio, a expressão literalmente significa esteja bem, fique bem. Na é o imperativo do verbo ser estar. Márie é tanto um advérbio, bem, quanto o um substantivo correspondente, que em português também dizemos bem ou bondade. No entanto, os personagens dizem que há uma outra forma de interpretar essa saudação. Elrond revela que a expressão significa também vá em direção ao bem, siga o caminho do bem. Um espectador mais incauto ou mesmo um leitor mais casual dos livros Talvez ache que essa cena foi um pouco forçada, ou o diálogo clichê foi criado assim da cabeça dos roteiristas. Mas eles estão apenas refletindo algo que o próprio Tolkien dizia sobre essa expressão, nos seus manuscritos menos conhecidos, mas estudados a fundo pelos especialistas e linguistas. Isso nos mostra como os produtores da série foram muito profundo em seu trabalho de leitura e pesquisa da obra do Tolkien. O manuscrito em questão se chama Palavras, Frases e Passagens nas Diversas Línguas, em O Senhor dos Anéis. Um amálgama de glossários e tratados sobre tudo o que existia nesse livro em seus idiomas criados. Ele foi compilado pelo professor durante os últimos anos que precederam a publicação da primeira edição, no final dos anos 50, até o começo dos anos 60, quando ele já se preparava para lançar a edição revisada da obra. Esse conjunto de manuscritos foi reunido por Christopher Tolkien, entregues aos editores do periódico Parmael da Lamberon, Christopher Gilson, Carl Hostetter, Arden Smith e Patrick Winney, que lançaram todo o seu conteúdo em 2007 no volume 17 da revista, um catatal com 221 páginas de etimologias, glossários e debates gramaticais interessantíssimos. Recomendo a todos que queiram se aprofundar de verdade nos idiomas de Tolkien, que procurem se informar mais sobre o Parmal da Lamberon e sua publicação irmã, o Vinyar Tengor. Nesses periódicos existentes há várias décadas, muito material linguístico e filológico nunca publicado pelas editoras oficiais são compilados, com apoio total da família Tolkien e do espólio do autor. Há grandes preciosidades ali. Textos muitas vezes bem áridos e complexos, mas belos e estasiantes para quem quer entender mais da mente do autor. É justamente nesse compilado que vemos o que Tolkien dizia sobre a expressão Namárië, que traduzirei aqui para vocês. Em Quenya, na marie", que seja bem, isto é, para ti. Ou melhor, talvez, que tudo de bom seja para ti. Expressão Quenya para Adeus. Uma variante é mariena, em direção a, para o que é bom, isto é, que tu vas e encontres o bem. Mara, quenya, bom, isto é, adequado, apropriado, desejável, o oposto de mal, mas não de perverso. Marie, bem, bondade. O verbo ser não é expresso em geral quando é uma mera cópula no indicativo. A partícula na é geralmente utilizada em desejos ou expressões, que diz respeito ao futuro. O na em na poderia sim ser posposto ao núcleo da expressão ser encarado também como a desinência do caso alativo na em marie na. Esse caso gramatical, como já mencionamos nesse vídeo e em outros, indica o destino ou a direção de um movimento, em direção ao bem, àquilo que é bom. É daí que os roteiristas desse episódio tiraram essa explicação alternativa para a saudação élfica. Ninguém pode, em sã consciência, dizer que eles não foram fundo, que não fizeram o dever de casa deles, não é mesmo? Com isso terminamos esse vídeo mais curtinho. Não se esqueçam de voltar aqui na semana que vem para a análise linguística do oitavo episódio, A Liga, o Season Finale. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de dar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal.